Olá a todos, eu sou o professor Valdir do Instituto Federal de São Paulo, Campus Capivari, da área de gestão. Vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Sou homem, branco, tenho cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos, pouca barba. Estou usando o um headset preto com o um microfone acoplado, estou vestindo uma camisa azul e atrás de mim eu tenho um fundo com uma parede branca e uma cortina em tons de marrom e alguns móveis ao meu lado também em tons de marrom. Hoje eu estou aqui então para comentar um pouquinho com vocês sobre o projeto de extensão que vem sendo desenvolvido ao longo desse segundo semestre de 2021. É um projeto de extensão relacionado ao edital da PRX e PRE, número 273 de 2021, que diz respeito a, a projetos para elaboração de cursos MOC, né, na modalidade EAD, que são os cursos online gratuitos, massivos, né, que as pessoas podem ir lá e acessar e realizá-los da maneira que, que puderem, que tiverem como tempo. São os cursos conhecidos como auto-instrucionais. Então, esse projeto foi um projeto aprovado, Então ficou em terceiro lugar nesse edital, o Campus Capivari, Voltado para a formação de professores que atuam no nível tecnológico, nos cursos superiores de tecnologia. Então, a proposta principal deste projeto é produzir esse curso e disponibilizá para, para, para a comunidade por meio da plataforma MOC do IFSP. É, a equipe que compõe o projeto, então, são os professores Alexandre Santa Bárbara Azevedo, da área da Química Industrial professor doutor, professora doutora Gislaine Vieira Damiani, da área de ciências biológicas, professor doutor Hugo Antônio Lima de Souza, da área de gestão, e eu, professor Valdir Antônio Vitorino Filho, doutor também, também da área de gestão, todos atuando é, atualmente no campus Capivari. Como bolsistas, nós temos quatro bolsistas para esse projeto, é, que recebem bolsa aí durante quatro meses, que são eles, né? O Ângelo Miguel Rodrigues Pereira, que é do curso de Tecnologia em Processos Químicos. A Bruna Pantojo de Moura, que é do curso de Tecnologia em Processos Químicos. A aluna Jéssica Franciele Rodrigues de Moraes, que também é do Processos Químicos. E o aluno Ricardo Souza Correia, do Técnico em ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E como apoio, aí nós temos a coordenadoria de extensão do Campus Capivaria, a SEX, por meio dos, dos servidores Camila Centurion Silva, que é a nossa técnica em assuntos educacionais, e o Gustavo Batistella Leite da Silva, que é o nosso atual coordenador de extensão do Campus. A proposta, então, é para o planejamento, para a produção de materiais, para a elaboração e para disponibilização desse curso do tipo MOC, que está voltado para a área de conceitos básicos em gestão da qualidade. Ele tem cargo horário de 67 horas e tem como objetivo entender e caracterizar os modernos conceitos de qualidade e produtividade, suas interligações e sua importância para as organizações, além de conferir ao aluno a capacidade analítica para interpretar os fatores que influenciam a qualidade e produtividade e propor estratégias e meio de intervenção para aprimorar o desempenho de uma organização. E como principais conteúdos é, a serem abordados nesse curso, nós temos uma primeira introdução, que é a apresentação dos professores, a apresentação do curso, como ele é dividido, as cargas horárias, os principais temas, né? E aí nós trabalhamos a ideia inicial lá da gestão da qualidade, com o histórico, uma evolução, passando pelas quatro principais eras que a gestão da qualidade teve, né, que foi a era da inspeção, do controle estatístico, da garantia da qualidade e da gestão da qualidade total ou da total quality management, que é a era que nós vivemos atualmente. Depois nós passamos para as principais características que a gestão da qualidade tem, passando desde a ideia do líder, da formação das equipes, do treinamento e do aprimoramento contínuo, enfim, várias características. Falamos um pouquinho sobre as oito dimensões da qualidade estabelecidas pelo Garvin, um autor famoso aí na gestão da qualidade. Falamos também dos principais fatores e funções dentro das organizações que se correlacionam com a qualidade, que são os conhecidos correlatos com a qualidade. Eles podem ter uma correlação positiva ou negativa. Também abordaremos dentro desse, da proposta desse curso o controle estatístico de processo, as principais ferramentas, né, o que é conhecido como CEP, e também as principais ferramentas da gestão da qualidade, como diagrama de pareto, diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, histograma, carta controle, folha de verificação, segue para uma segunda parte aí de ferramentas, o curso, como fluxograma de processos, diagrama de dispersão e seis sigma. E também abordaremos a filosofia japonesa do 5S. E para finalizar o curso, um pouquinho da normalização da série ISO 9000, né? que é a norma que trata especificamente da certificação de qualidade nas organizações. Esse, então, é todo o esqueleto aí do nosso curso com os principais conteúdos programáticos e a sua ordem de distribuição e as suas respectivas cargas horárias. As principais atividades, então, elas compreendem o segundo semestre desse ano, de 2021, Elas começaram as atividades começaram em agosto, 16 de agosto, e tem a previsão de ir até dezembro de 2021, onde nós vamos estar disponibilizando, como, como eu comentei anteriormente, esse curso por meio dessa plataforma MOC do IFSP São Paulo, como um todo, participam todos os campos. O Campus Capivari vai ter agora lá um curso com a marca do nosso campus, né? É, que é esse curso de conceitos básicos em gestão da qualidade que está sendo elaborado e proposto. Falar um pouquinho das atividades dos bolsistas nos auxiliando, nós professores, criadores de conteúdo. Aí. Estão nos auxiliando de diversas formas, né? com materiais de apoio, como criação de vinheta para os vídeos, criação de slides padrão para os vídeos, inclusive esse slide que vocês estão vendo aí é um dos, foi um dos padrões propostos. Layout para captura de tela, que é um software famoso que nós utilizamos o OBS. A própria padronização dos materiais escritos com a criação e a proposição de uma apostila, com capa, com introdução, com desenvolvimento, com conclusão, com referências. E a elaboração em si desses materiais didáticos, como as videoaulas, as apostilas. Os bolsistas também estão ajudando, então, os quatro docentes aí que estão à frente do curso no desenvolvimento desses conteúdos, dessas pesquisas. Tá legal? Espero que vocês gostem, espero em breve podermos divulgar esse curso a toda a comunidade, que vocês possam, por meio desse projeto de extensão, ter acesso a esse curso que vai ser livre, gratuito, que vocês vão poder acessar no tempo de vocês, no horário que for mais pertinente a vocês cumprir todas as atividades, né, assistir as videoaulas, conhecer os materiais escritos, produzidos pelos docentes, a indicação de materiais complementares, os exercícios que vão ser propostos, enfim. Espero realmente aí disponibilizar em breve a todos vocês. Gostaria de deixar o meu registro aqui e os meus parabéns, e meu agradecimento a toda a equipe, a SECs, aos docentes e aos bolsistas que estão atuando conosco, sem dúvida, sem vocês essa disponibilização desse curso não será possível. Então, o trabalho de todos é extremamente importante para o desenvolvimento desse projeto de extensão. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima.